Boa noite pessoal, estamos aqui para mais uma live no Chico Quinta-feira, 8 de julho, guardando a nossa convidada, muito especial Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos Hoje é um tema muito bacana Igualdade e diferença, construção do ser. Lívia. Tudo bom, Ivaí? Bem, boa noite. Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo me localizar melhor aqui, a melhor forma para a gente ficar um pouquinho distante assim, acho que facilita mais. Tava muito tá. pertinho. Tá ouvindo tudo... bem? Estou ouvindo sim. Tá tudo ótimo. Tá tudo aqui. Livia, tá boa noite. Tudo bem também. Uhum. Obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso convite, tá? Pra, que isso, pra... eu que agradeço. A nossa live no Chico, hoje um tema muito legal, muito bacana, tá? E vamos lá, vamos. Vamos. vamos pra gente poder, né, dar o começo aí. Uhum. Você tá me ouvindo bem, vai? Eu tô ouvindo bem, Lívia. Tranquilo, então qualquer coisa que você me fala, eu tiro o fone, eu mudo o fone aqui, tá bom? Tranquilo. Se der algum problema. Pessoal está chegando aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Proteção, então da boa espiritualidade, dos Espíritos de Luz e vamos lá. Né? Vamos, vamos lá. Começar. Bom, o homem no seu processo incessante de aperfeiçoamento deve e necessita utilizar-se das ferramentas que a divina bondade lhe oferece, a fim de fazer brilhar o potencial de luz do seu Espírito. Uma fé inspiradora e ativa aliada a uma firmeza de vontade na busca da elevação do Espírito Mobilizando esforço e disciplina na jornada do autodescobrimento. A luz, esclarecedora do conhecimento edificante, é alicerçada nos princípios nobres do amor e na ação construtiva do bem comum, facultará a cada indivíduo a vitória sobre si mesmo na conquista definitiva das virtudes. A construção de um ser virtuoso envolve o crescimento integral do espírito em múltiplas experiências para que tenha tempo e oportunidades de trabalhar sua bagagem de conflitos interiores, de conduzir-se com responsabilidade com o desafio dos compromissos pretéritos e de lapidar suas habilidades e qualidades morais em florescimento. Aí eu já vou entrar, então, perguntando aqui. No tema, e... eu vou falar do tema aí, né? Que está tá muito ligado aí, né? Que... Ligado ao tema. Aí eu vou te perguntar já, né? Pra gente já... Dá Já dá o pontapé inicial, não teve nem preâmbulo é. Vamos lá, vamos pro jogo <risos> ah, Isso aí, na transição Evolutiva em que se encontra a nossa Casa Planetária, estamos diante De elevado desafio Conquistar e desenvolver valores morais É esse o caminho Para atingirmos a felicidade real A questão nada <risos> ser Pela inteligência suprema? Opa <risos> Eu <risos> acho que sim, lógico A resposta é sim Eu... É, a gente tá nesse processo evolutivo, né, numa constante busca, não é, de lapidação espiritual até o próprio a sua própria fala inicial, esse preâmbulo, essa introdução ao que a gente vai falar aí, é, já nos nos direciona a a, a tentar entender, não é, o, o porquê da vida. Hoje até uma amiga, ela sem querer colocou lá no, no Facebook ah, pensando na é, o porquê da vida. Aí eu peguei nossa, mas isso acho que deu até um start, um insight, né, na, na no meu pensamento em relação ao porquê, não é? O porquê de, de, o porquê dessas múltiplas vidas, o porquê dessas múltiplas vivências, o porquê dessa própria evolução do ser humano desde criança, com a sua consciência ainda é, não tão não é, é aberta, né, ao mundo? É aquela construção ainda, né? aquela, aquele desenvolvimento que se tem da, do, do ser humano e, e a gente está aqui numa constante aprendizagem, não é? O tempo todo, né? O tempo todo aprendendo com as vivências, aprendendo com o outro, aprendendo consigo mesmo e, acima de tudo, não é lapidação de consciência? Lapidação de ser, o nosso tema de hoje, a gente vai falar, a gente colocou igualdade, né, e diferença, a construção do ser E a gente vai entrar num um tema tão, tão gostoso de conversar e tão desafiante da conversa Daqui a pouco a gente fala, né, Ivair, pra Sim. gente falar sobre isso Mas assim, essa questão da evolução, é, é, ela é inevitável, não é? Para o espírito imortal... Não somos eternos, só Deus eterno. Mas o Espírito imortal, para ele, a evolução é inevitável. E quanto mais se conhece, quanto mais você desenvolve a inteligência, não é? quanto mais você desenvolve esse princípio, que é um atributo espiritual, é um atributo da, do Espírito, que é a inteligência, né? dentre o pensamento, dentre o... a vontade, a inteligência ela é aquela que nos diferencia. Né, uns dos outros, uns com uma visão diferente, outros com outra visão. E quanto mais inteligência você desenvolve, quanto mais você conhece sobre o mundo, conhece sobre as vivências, conhece sobre as verdades, mais responsabilidade você tem perante o todo, né? Eu vou falar do todo universal, mais responsável você fica, não é? E quando você fala assim, né, é, sendo o único caminho. Para atingirmos né, a felicidade real, aí qual, tô, a gente quer ser feliz. Né? Mas o que a gente entende por felicidade? Né? A felicidade é aquela, é aquela de quando eu compro um carro novo, eu me satisfaço. A felicidade é aquela de quando real. eu conquisto minha casa própria. Eu falo, para mim, a felicidade é paz de espírito. Eu fico Isso. pensando hoje comigo, né? A paz assim de consciência tranquila, de, no esforço que eu tenho, né, que eu tento fazer o certo, porque como somos ainda espíritos né, imperfeitos, não temos ainda essa, essa perfeição, é, ela é extremamente relativa ainda, né, para cada um de nós, mas a gente aí, é, nesse sentido da, é, desse crescimento que se tem, é, é importante a gente sempre... É, Pensar no, no que te faz feliz e quando a gente vê que a felicidade ela não está na matéria, porque a matéria é processo espiritual para libertação espiritual para você ter sim é, você é, romper né com com o, o, o eu falo com a densidade né eu falo que ele vai te dando leveza como se fosse como se você colocasse gás hélio no balão ele vai subindo quanto mais você conhece quanto mais inteligência que você tem mais você vai se sentindo mais leve mais você vai se sentindo bem feliz pleno né e eu acho que esse é o desafio esse é o maior desafio que a gente tem aí Olivia, e só conseguimos isso através de viver, nascer, Uma morrer morte. e continuar, uhum. essa é a lei, né? Uhum. Uhum. Essa é a lei, não é? Essa é a lei, é tempo... essa é a lei né? É, é voltar, retornar, é repetir de ano, né, vai A gente que é da área de educação adora colocar essa área, dessa, essa analogia, mas é um... não é um repetir de ano ruim, é um repetir de ano de misericórdia, né? De Deus, te, de te dar a oportunidade de tentar novamente. E tentar quantas vezes for necessário. Então, é, você não vai... É, reprovou, acabou tua vida, até tua vida espiritual. Não, não. Você Nossa. vai... É, você vai bater. Vai bater naquela tecla. Você vai bater naquela, na, naquela ferida que precisa ser curada, que precisa ser cuidada para que você possa realmente, né? Ter esse passinho a mais nessa caminhada evolutiva. E eu, eu gosto muito de uma fala do meu pai, né? Acho que foi uma das primeiras palestras que eu assisti do meu pai. Que foi... É, os passos do espírito imortal, né? E ele falou uma frase, assim, que a nossa evolução tende ao infinito. Olha que, que, que profundo lindo. isso, né? E, é, ele tende ao infinito e a gente tenta quantificar o infinito. E quando a gente tenta quantificar, a gente se perde nele e a gente não sente esse infinito, não é? E, e a gente tá aqui tentando aprender um pouquinho mais, né? Sempre caminhando Vai. aí. E pensando nisso, né, Lívia, a gente pensou nesse tema que você até que sugeriu quando eu, a gente conversou, eu queria falar sobre esse assunto, aí você sugeriu o tema, né, igualdade e uhum. diferença, construção do ser, né, uhum. e a gente precisava tocar nessa questão do autismo, né, nessa questão uhum. da, da, da própria, da, dessa dúvida da decência. Do... e nada melhor do que, pô, a Lívia poderia né, nos ajudar nesse sentido, tá passando uhum. toda essa experiência, toda essa bagagem que você tem, né, não uhum. só... Na prática, mas também na teoria, né? Você Sim. é professora nessa área, né? Então, Sim. como a gente escolheu esse tema, né? A igualdade, uhum. a diferença, e a função do ser, eu vou começar, então, te perguntando, já uhum. Né? Uhum. É, específico nessa questão. O que é, então, uhum. Olivia, o transtorno de espectro autista, o é, já eu, Antes de falar para você é, o porquê né, de colocar a questão do tema, da igualdade e diferença e a construção do ser para falar do autismo, a gente nem citou o autismo no tema aí, né? Mas ele tá ligado à questão empática, né? De se colocar no lugar do outro, de você entender o outro, de buscar compreensão, e entender que temos ao mesmo tempo igualdades e tem, temos igualdade e temos diferenças. E é isso que constrói o ser de cada um. Não é? Que ao mesmo tempo que eu tenho o princípio da igualdade, e, e o nosso, no, no nosso livro dos espíritos coloca, né? Que todos nós somos iguais perante, perante Deus, né? O mesmo sol que brilha é, para você aí na sua casa brilha para mim aqui também. Não é? Então, é, eu acho que essa é uma verdade plena, né? Que eu acho que dá a gente falar de igualdade aí é, nesse sentido, não é? A gente se sentir como irmãos, se sentir como iguais em Deus, né, na, na, na, no amor de Deus. E as diferenças, elas se constroem com as vivências. E eu não gosto de falar das diferenças como algo que, que, que seja pejorativo, não é? Ou que, que não... que deixa a pessoa como... É, minimizando a situação, né, inferiorizando. Pelo contrário é uma valorização do que é diferente nela e que não é em mim, que não faz parte de mim. E quando eu encontro, quando eu tenho o, é, o olhar empático, o olhar de alteridade para a é, diferença, né, para o ser diferente, eu estou vendo que pode ser que esteja faltando algo em mim. E quando eu construo é, essa visão de diferença no outro... Né, que tem no outro e não tem em mim E eu começo a construir em mim Eu já começo a ter um princípio ali de igualdade Dentro da situação, né? De compreensão de Não que eu vá ter a mesma condição física Mas condição psíquica até, né? De, de condição de, de, de, de, é, de compreensão de consciência De entendimento Então você vai trazendo o mais próximo possível Para a sua realidade né? Quando você Quando eu zona da, da diferença e se aproxima, né? Que essa zona seja uhum. bem mais próxima uhum. a, a essa questão aí que você falou da igualdade, você consegue perceber uhum. melhor. Você consegue entender e uhum. lidar com a questão uhum. melhor. É isso. E, na verdade, é isso que, o que se espera das pessoas, né? É Esse respeito. Eu acho que a igualdade, a diferença, ela, ela precisa desse processo do respeito, né? De você respeitar o outro, você respeitar a cultura do outro, você respeitar a condição física, a condição psíquica. Por mais que te, deixa, te deixe um pouquinho, né? Eu falo que, às vezes, né? É, te deixa incomodado Mas hein, aquele incômodo que, que seja aquele incômodo salutar Não aquele incômodo do preconceito É aquele incômodo Que fala assim, nossa, eu não conheço isso Eu preciso conhecer Aí eu acho que entra na questão dessa construção da inteligência né, é, Bem... de, de, da, da, da, da inteligência não só Conceitual né? A de conceito, mas a inteligência Emocional Que também é um tipo de inteligência É... E a gente pensando nisso, né, pensando no tema, nessa construção do ser, e algo extremamente desafiante para os dias de hoje, e algo que eu vivencio no dia a dia, não só é, dentro né, da, da, do profissional, né, da minha área profissional, como também no dia a dia, como mãe de uma criança com transtorno do espectro autista, para mim, assim, é, é, eu acho que é o maior desafio da humanidade hoje para entender o que é esse transtorno. Então, quando eu falar, quando eu falar TEA agora, tá? Eu tô falando de transtorno do espectro autista. Deixa eu desligar meu alarme, ligou aqui, quero marcar ponto aqui. É, desliguei aqui. É, que é o, meu, é o maior desafio que se tem é da compreensão que a sociedade tem para o TEA. Né? que para o autista é, é é uma condição o teia, de totalmente diferente eu falo para mim já é é rotina né viver conviver superar vibrar com sucesso chorar também para mim é, é minha vivência mas para as pessoas não quem não tem essa vivência quem não tem essa é, essa convivência acaba sendo algo que difere da realidade, tem aquele olhar do, do, do coitadinho, aquele olhar do preconceito, aquele olhar de que é, essa criança é mal educada, sem entender o que está acontecendo, né? Então, o que, que é o transtorno do espectro autista? E transtorno do espectro autista, ele é um transtorno que acomete, né, é... As pessoas, né, a criança já nasce com um transtorno, uns mais, uns, outros menos, e ela tem uma dificuldade, né, tem uma, é, uma defasagem, né, no, na interação social, na interação com o outro, né, resultado de algumas disfunções neurais aí, é principalmente em relação ao neurônio espelho, né? Que se espelhar no outro, né? Do, de, da imitação tem essa dificuldade também, dificuldade na linguagem e dificuldade no, de comportamento, né? No, de, de, então, essa é a tríade que, que sintetiza esse transtorno, dentre outras características, né? Mas o que mais é, nos chama a entender o TEA é essa grande dificuldade mesmo Na interação, na comunicação, linguagem é, e no comportamento Então esse é o TEA, né? Que a gente chama, né? É, pessoas com autismo, né? E tem aí, é, antigamente se tinha é, várias é, síndromes Que hoje se coloca como TEA né? Antigamente falava-se síndrome de Asperger, de Rete, Hoje são pessoas com TEA Olivia, uhum. é, já pegando um gancho nessa questão que você falou de se alegrar, da questão da... da é, existe uhum. a questão do, do, do dia a dia ali, do conviver, né? Do se alegrar, uhum. existe aquela, aquela coisa também do, do, do, do... Às vezes você tá achando que está bem e oh, hoje não foi tão legal e tal. Essa, como é que eu vou dizer para você? Esse, é, é, a questão do vai, do, do, do, do stop, desce ou não, ou se mantém uma, uma relação, aí eu vou te perguntar, né? Existem uhum. diferentes graus de autismo? Quando você cita, né? Uhum. Do, do, do, às vezes você se alegra muito com a questão, né? Pô, uhum. hoje, a conquista foi tão legal e tal, e às vezes não. Uhum. Né? Então, existe. Existem diferentes, diferentes tipos não? Grau, existe né? existe graus de comprometimento sim é, eles são é, identificados dentro da literatura dentro das escolas dentro do dia a dia das da, de quem convive com a realidade existe graus né é, de comprometimento desde o mais leve a moderado a mais grave em situações mais complexas de, de dessa condição é, e hoje né e eles estão presentes aí né no dia a dia com, agora com o princípio né da inclusão Inclusão, é, a inclusão social. Antigamente eles estavam escondidos, né? Na, escondidos em instituições, escondidos aí dentro das casas. Não tinha esse convívio social por, por conta da própria dificuldade de interação. Então hoje nós temos aí um, é, uma é, uma abertura maior para se conhecer, né? A, o autismo e também, né? Da oportunidade da convivência. Né, em diversos graus Desde o mais leve é, a, a, um, a casos mais graves Que são tem comprometimentos mais é, complexos mais, é, Que dificultam a interação Que dificultam a comunicação Mas que não é impossível de se conviver Desde que haja todo um, um trabalho por trás né, que, que possa... É, eu não falo... Não existe cura Não é curar é, mas é desenvolver comportamentos que façam com que a pessoa consiga é, conviver em família, conviver em, em sociedade também. E essa questão da inclusão que você fala é muito legal, porque trouxe a criança para junto da Cidadania e Alice, né? Ela consegue uhum. também estar uhum. é, tá, tá incluída ali, estar tá inserida ali, né? esse contexto uhum. de ser, eu não tenho problema estou aqui numa escola normal então uhum. é estou né? uhum. aqui uhum. porque a minha condição é normal na verdade é uhum. quando uhum. você exclui e separa aí você talvez esteja agravando a condição né uhum. então, é, tá. é, é uma até a própria inclusão ela é uma aprendizagem de, de via dupla olha que a gente está falando de assuntos né a gente falou lá na primeira pergunta né sobre evolução não é? é sobre evoluir e a, a, o princípio da inclusão nada mais é do que dar a oportunidade para que todos aprendam juntos no mesmo espaço e ao mesmo tempo, independentemente da sua condição. Não é? Eu falo que é um princípio de é um princípio é, de que respeita a pluralidade, né? Que que é um é, é um direito constitucional. Não é da, da pluralidade, é, se respeita é, o, a condição do outro, né? E existe aí um, um desafio muito grande de se manter o processo de inclusão, não é? E que ele seja de fato o, um, um processo que realmente traga benefícios para as pessoas, né? Principalmente para as pessoas com deficiência. Eu falo que a educação especial ela ela não trabalha só com a deficiência. Não é? É, ela trabalha também com pessoas com altas habilidades de superdotação Que são pessoas com altos né, grau de desenvolvimento intelectual né, de, de desenvolvimento da inteligência Então aí a gente tem no mesmo espaço pessoas diferentes Que estão aprendendo em conjunto Que estão aprendendo né, é, com o outro, com as vivências E isso é, é esse maior desafio da manutenção desse processo aí. E esse, teve uma vez que eu participei de um documentário aqui em Bauru, é, para falar sobre processo inclusivo é, e eu recomendo esse, esse documentário, ele se chama Não Me Esqueci de Você, tem no YouTube, vale a pena é um documentário maravilhoso para falar sobre deficiência sobre inclusão escolar. E nesse documentário eu tive uma fala que é a seguinte, que está muito ligada à construção moral não é? Que os processos inclusivos, os processos de compreensão, de trabalho, de desenvolvimento científico Desenvolvimento de técnicas, desenvolvimento pedagógico, ele começa sempre dentro da pessoa Ele nunca é de fora Porque o que é máquina, o que é técnica, ela é fria Ela só se esquenta a partir do momento em que tem uma inteligência por trás que movimenta essa técnica, que movimenta esse, esse mecanismo aí. Então ela começa de dentro. E quem não tem amor, quem não tem empatia, quem não tem para dar esse. É, é, quem não tem para dar esse tipo de comportamento, esse tipo de ação, esse tipo de, de ser, a, a inclusão não acontece. Você não acaba acontece. excluindo, você acaba excluindo num ambiente em que deveria ter o processo inclusivo. É, e o amor, né, Lívia? O amor é muito importante, né? A pessoa quando uhum. entra na questão da, da pedagogia, já é, a gente já até hoje fala, né? Tem que ter muito amor, porque saber que vai uhum. lidar né? com, com... Que aprendizado que é isso, né? Sim. É um aprendizado muito. E, e é questão de amor mesmo, de missão. Eu acredito muito uhum. nisso. Né? Eu acredito também. A questão do distúrbio, Lívia, que você falou do TEA, né? Ele é mais frequente em meninos ou meninas? Olha, você sabe que ele, ele tem uma incidência maior, né, o transtorno, ele tem uma incidência maior em meninos. Então, para vocês terem noção, a cada cinco nascimentos, né, de, de crianças com transtorno, quatro são meninos, um, são, um é menina. Então, ele tem um acometimento muito maior, né, é, no, no, nos meninos. É, não existe nada científico que comprove de fato o porquê, Tá? Ainda, eu falo que a ciência hoje, ela está muito ainda... Ela está numa... Ela avançou bastante. Olha a questão da inteligência, viu? Ela avançou, só que existem muitas lacunas ainda para a gente entender o porquê, né? Por que mais menino, por que menos menina? E geralmente a menina, ela tem um grau de comprometimento maior até, né? É, é, e, a, e a ciência ainda tenta buscar aí as respostas necessárias para para esse grau aí, para essas questões. Olivia, outra questão da Escolar, que eu tenho uma dúvida. Existe um limite e... na classe ou, ou não? Não, não? Não tem mais na verdade, nada de Não, mais. na verdade, não não, não, forma... não acontece isso. Não, não, não é. acontece. Não, não acontece. Quanto, é, eu já tive casos, por exemplo, quando eu era professora, de ter três crianças atendidas pela educação especial, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, uma criança com um transtorno de espectro autista é, e uma criança PC na mesma sala e não tinha número reduzido de, de, de alunos, né? Existe uma previsão e tudo mais, mas na prática, na prática não, não, não acontece, não. Que o que existe, né, o que existe aí é um, é todo um trabalho por trás, né, precisa de um apoio, o professor sozinho dentro da, da sala de aula, ele não dá conta, né, de, só ele, né, ele precisa de todo um apoio, é, e eu costumo dizer o seguinte, que não é um apoio só profissional, de, de, é, de professor da de educação especial, um terapeuta, não, é um apoio da família também, não é, é a, a família tem que estar junto, isso é importantíssimo. Então, eu quero te perguntar. A, a escola uhum. é fundamental nessa questão, então, do, do que eu vou te perguntar. Existe tratamento né, para o autismo? Ou ah, existe, país? existe. existe. existe. Assim, é, logicamente que não existe um, uma única forma né, de você é, é, tratar né, o, o autismo. Né? Existem aí hoje, né, com esse avanço científico, é, diversas abordagens né, psicológicas, abordagens... É, comportamentais é, Abordagens Para é, o tratamento né? Abordagens pedagógicas Para o tratamento Das pessoas que são acometidas com autismo E assim é, Depende de cada um né? Depende de cada De cada criança Ou cada adolescente, cada pessoa Porque dentro do espectro Quando a gente fala espectro autista Não significa que né, a criança ela vai ter comprometimento naquelas três naqueles três elementos da tríade ali é um, pode ser um elemento mais, outro menos. Então ele transita dentro desse espectro, ele tem ali, né, um, um limiar que ele transita ali dentro desse, desse espectro e uns mais, outros menos. E, depende, e sempre que, que é feito um plano, né, terapêutico, um plano de ensino individualizado se considera, né. Cada criança, cada indivíduo. Existem é, tratamentos né, dentro da área da psicologia, da área da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, para dar qualidade de vida, né, dar, é, trazer né, uma, uma proposta de um desenvolvimento sadio e que, que seja condizente com a realidade de cada um. Então não adianta eu fazer todo um plano terapêutico para um indivíduo e o mesmo plano terapêutico para o segundo e o mesmo para o terceiro e o mesmo para o quarto. Tem que ser modelado aí, né? tem que ser organizado a partir da realidade de cada um. Como a gente já até comentou aqui na live, cada um tem um, tem um grau, tem do mais leve ao mais é. severo. E esse do, que, que tem um comprometimento maior precisa realmente de é, terapias é, direcionadas para atender as suas necessidades é, de aprendizagem, de convivência, de, de relações dele com a família, na escola, na escola especial. É, então, existe sim, né? Existem tratamentos sim. É um e alguns com medicamentos né? É um trabalho grandioso é. E eu falo que hoje é. O nosso maior desafio são os apoios Viu, Ivaír? Porque hoje A gente eu vou, É algo assim que, que tem me, me Deixado um pouquinho é, é, Pensativa né, Em relação a, a, a Essas questões Porque o autismo não vê cara Não vê classe social é, o autismo não é porque um tem mais dinheiro, vai ser ali, não, porque tem menos dinheiro, não. Ele é algo da, da humanidade, né? é algo do ser humano. Então, ele acontece aí dentro das vou... diversas camadas, sim. E se você for pensar em questão de terapia, a parte social, aí a gente tem que pensar na parte social também, não é? é uma terapia, se você for fazer no particular, é muito caro, não é, não é barato. Então você precisa de um, um psicoterapeuta, você precisa de, de, dependendo da situação, de um terapeuta ocupacional. E quem não tem condições precisa de atendimentos, né, de parcerias com instituições que atendam pelo sistema único de saúde. E hoje a gente vê uma demanda muito grande né, e uma dificuldade. Aqui em Bauru, eu, eu acredito que nós aqui, na nossa cidade, nós temos, aí somos bem supridos em relação a instituições. Não é que nos atendem. Então, nós temos instituições muito grandes aqui dentro da nossa cidade que faz que realizam parcerias e atendimentos. Agora, existem cidades no nosso país que não têm atendimento. E se a família precisa, ela precisa pagar ou precisa se locomover de uma cidade para outra. Então, isso Tem acaba a... dificultando muitas vezes. Tem que contar o preconceito, né? O preconceito que é um dos fatores que atrapalha muito, talvez, na evolução desse uhum. tratamento. Né? Uhum. É, a falta de conhecimento das pessoas que, que não entendem e, e atrapalham. Acaba, mesmo que você está evoluindo ali, aquela pessoa pega e acaba atrapalhando. Né? Então tem, uhum. que ser, trabalho, tem que ser assim, um trabalho muito bem elaborado. Eu, a gente falou, é muito grandioso, porque não afeta uhum. a sua criança, a família, afeta... É o entorno, o entorno, não é? o entorno e todas as áreas de convivência da criança, não Sim. é? Por isso que eu falo, são questões que muitas vezes as famílias, que é um ponto muito importante que a gente tem que tomar um, tem que ter um cuidado de, é, de é um cuidado é, elementar. Ele tem que começar ali na família, né? Porque a família, imagina o um diagnóstico, você recebeu um diagnóstico, olha, é, você tem um, um filho que, que é autista. Cai, é como se abrisse um buraco e você caísse daquele buraco aquele buraco sem fundo você não consegue é, não consegue achar o fundo do buraco é um baque é um baque muito é grande um baque. não vou falar para você não vou falar para você que que isso é, é ah é tranquilo no começo para mim eu acho que no, no caso da nossa família aqui pela minha formação pela formação que eu tive eu acho que eu, eu falo que Deus foi me preparando né? Foi me preparando aos poucos Dentro da minha formação eu, eu nunca imaginei entrar na área da educação De estar na área da educação é, Nunca imaginei que eu faria um mestrado Que eu faria um doutorado na área de educação especial Que eu me interessaria pelo autismo Eu nunca, me, eu nunca, eu nunca é, pensei nisso Eu falo que Deus foi, foi preparando foi preparando a Lívia mãe ali, a Lívia profissional, as vivências que eu tive com diversos alunos. Para eu, no momento em que eu recebi o diagnóstico do meu filho, para mim não se abriu um buraco não naquele momento, viu? Naquele momento eu falei, ah, é isso? Então vamos buscar o que a gente vai fazer para ele. Vamos buscar o melhor caminho, vamos buscar as terapias, os diagnósticos, vamos, vamos ver o que tá acontecendo. Não é? Aí eu fui para luta, eu vivi muito pouco luto. Né? Eu vivi é, eu um pouco, parte, porque... Mas... Ouvi o baque mas é assim é, uhum. estamos juntos né estamos juntos sim, sim estamos juntos sim né? a gente está da... junto agora eu vou, mas eu falo para você que em alguns momentos hoje hoje eu sinto um pouco o luto sim tá de não ter vivido tanto mas não não não por ele pela pela condição do filho não pelos outros tá é, é nesse sentido é como que os outros vêm o autismo como a escola vê o autismo como a sociedade vê o autismo né Verdade, por algumas não, vivências não, que eu tive parar. isso não ainda não ainda não não, não, né? não uma não eu falo que existem situações que a gente passa por que eu falo que às vezes a gente vive o um luto não pela criança mas pela sociedade tá é ele, a, o autista ele tem muitos direitos muitos direitos não é e as pessoas que, que precisam garantir esse direito, muitas vezes, não sabem dos direitos do autista. Dos direitos que ele tem. Olha a questão do conhecimento. Como o conhecimento Sim. transforma as pessoas, né? O conhecimento, ele abre a mente das pessoas. Então, por exemplo, um supermercado. O supermercado tem lá... A, o autista não tem cara, Ivaí. O Sim. autista não tá escrito na testa dele. Não tem característica física... Que diga, ah, é um autista, tem autismo. autismo. Não, aí você vai no supermercado, ou num banco, ou determinado lugar que tem o preferencial. Tem lá o símbolo, né? Que é o, a, a fitinha lá com o quebra-cabeça. Aí você chega lá para passar na fila, porque o tempo de espera do, do filho é, é, é limitado. Hoje, agora com a pandemia, a gente nem vai tanto no supermercado mais com criança, mas quando a gente ia muito, né? Aí você chega ali, você não é... pode falar a criança também de, não, não, uma coisa que nós nunca fizemos, não, não, vai uma coisa que nós nunca fizemos aqui em casa foi privá-lo do convívio. Nunca, Sim. nunca Fata nos fechamos. Assim. Não, a gente sempre levou nos lugares, hoje ele ainda ele sente tanta falta de ir ao shopping, às vezes ele acorda de madrugada e ele fala: Por favor, me leve ao shopping, é eu preciso eu... ir ao shopping. <risos> <risos> Mas a questão que eu estou querendo dizer pra... é o seguinte: aí você tem ali o preferencial, você chega ali para passar a sua compra, que você está com a criança, que o tempo de espera de fila é muito, é muito reduzido, aí a pessoa fala assim, viu? Essa fila é preferencial. Aí eu sempre, eu já briguei, eu vou falar pra você, já briguei no é, supermercado, é. já chamei gerente, já fiz isso. Hoje eu falo assim, é por isso que eu estou aqui. É por e isso é. que eu estou aqui. Falta já cheguei falando. ao ponto, falta de conhecimento, falta, já cheguei, por exemplo, em situações é, que veio uma birra muito Uma birra, um descontrole, né? E hoje eu vejo que foi uma mudança repentina de rotina. Por isso que ele se descontrolou. Deu de ter que agarrar ele no meio de um no supermercado, de um shopping. E, e sentar no chão e, e segurar, porque ele se debatia muito. É. Aí o que, que acontece? As pessoas falam, ah, que menino sem educação. Que menino Olha. mal educado. Entendeu? As coisas acontecem. É esse tipo de luto que eu tenho medo. E como que quando ele crescer, como que ele vai... Como que o mundo vai vê-lo e como ele vai ver o mundo? Porque eu tento proporcionar, aqui eu tô no meu, no meu Instagram, aqui, é o Casa Dalila, quem quiser entra, curte lá também, que é o. Que eu, eu, eu mostro essa vivência da natureza, de pé no chão, de árvore, de, de, de convívio social, não privo nada disso, né? Não privo. Né? Então, é esse luto, é esse luto que eu vivo, às vezes, é pelo outro, entendeu? Não por mim. Olivia, é uma enquanto está tá aqui muito, comigo... É uma questão muito cultural, porque se você... Eu não sei se acontece nos outros países, acredito que não, mas aqui, né? Ou nos países uhum. subdesenvolvidos. Porque se você está uhum. na fila de um banco, entre uma mulher grávida, mesmo se ela estiver com um travesseiro aqui, você não vai apalpar. <risos> Para ver se ela está uhum. grávida. Você vai respeitar ali, ah, ela está grávida tal, né? Sim. Chega uma pessoa idosa e tal. Mas é, entra na condição que você falou. Entra, chega uma mãe com uma criança que você aparentemente, que você falou, não está escrito, normal, mas que não é, você não sabe, tem pessoas que realmente fazem e vão te, te cobrar, você furou a fila por quê? é né? porque você é melhor que os outros? E, tal. e é complicado, essa questão complicado. é cultural a coisa, né? É meio que cultural. É, é cultural. E aí que a gente, olha, eu gosto sempre de fazer voltas nas falas, viu, Ivair? Aí a gente volta lá no processo evolutivo da lapidação do espírito. Não é... É, é, é um é um é uma roda viva, né? Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão é isso, é. né? A gente tá, não é? Nessa nessa constante evolução aí, esse constante processo de movimento e a gente o outro precisa do outro e o outro precisa da gente. Não é? E essa falta de conhecimento, eu acho que aqui, ó, aqui tem algumas pessoas comentando, né, é, que eu tô vendo aqui, ó, ah, estamos é. caminhando, olha, a Rochelle falando aqui, ó, precisamos aprofundar mais sobre o autismo, sim, é. e não só na, na escola, porque a criança sai da é escola, gente. Si, né, gente, é na é. sociedade em si, é, é no é. todo, é. né. É, em, em programas, né? Em redes que atingem, né? Hoje, hoje, né? As redes sociais são. É que nem você tem a casa da Lila, né? Dá uhum. incentivo para que isso possa atingir mais pessoas, né? Por conhecimento uhum. é falta de conhecimento, pura falta de conhecimento. Uhum. Né? É, e eu falo que é falta de conhecimento e até dos do, do, do próprios, próprios princípios das leis naturais, né? É, não é, é, é, é. A pessoa não, não existe perfeição aqui na Terra, gente. É, não. Não, não existe. A gente, faz não existe, parte a gente não muito tá aprendizado, que nem você falou, né? E se todos estivessem no mesmo nível ali, você não teria tá como se aprender. Então, você não tem, tem porquê. É essa diferença também para que você possa, né? Tá aprendendo. O diferente impacta. É. O diferente impacta no coração de quem não, que, a, que não quer se abrir para o diferente, viu? Porque quando o você liberado. abre o coração para o respeito, quando você abre o coração para o respeito, você o, nem te impacta mais. Sim. É. Pois. Nem de impacta, é, tudo... fala, nossa, é... vamos aprender como que eu falo com ele, né? A mesma coisa de falar, né, é, você vai conversar com alguém e quer... Você pergunta, né, oi, tudo bem? Ai, como é que eu vou falar com ele? Ele vai me responder, não custa nada perguntar pra gente, né? Ou tentar conversar, estabelecer um diálogo. E se ele falar que não, é não, né? Então, dá para insistir muito, né? Então, a gente levar... Você sabe que eu falo, né, eu tenho, eu tenho uma amiga que fala muito de levar é, a vida com leveza. Eu acho que está no, no princípio aí do processo evolutivo A gente começar a tirar aquelas coisas pesadas do nosso corpo vamos manda embora, né? Não vamos trazer pra gente, não, né? Olha o, lá o, o meu fardo, né? É pesado, né? O jugo é leve, o fardo é pesado, né? E o jugo é, o jugo é leve, né? E o fardo é leve também e assim a gente a gente não, não tem que ficar colocando bagagem não vamos levar a vida com mais leveza é, com mais compreensão com mais entendimento mais amor uhum. mais respeito ao próximo né é isso é fundamental porque a gente possa melhorar como sociedade né Lívia melhorar uhum. como país. é fundamental que a gente comece é a trabalhar que... e respeitar né e é o que eu falo a gente está fazendo uma live aqui né Ivaí para o Centro Espírita Chico Xavier e, e as respostas né, do evangelho Não estão só aqui né, no, no centro, Não está só no centro espírita na, na doutrina espírita A resposta do evangelho está no mundo Sim. A resposta do eva... Gente, o evangelho Não é só o livro né? O evangelho é o mundo O evangelho é a hora É o é um momento de A caridade não é só literal ali A caridade bate na tua porta Todo instante Olhe, né? O amor sempre... de Deus, bate a porta todo instante tem uma frase de São Francisco de Assis que ele fala, pregue o evangelho, se necessário, use as palavras. <risos> né? Isso, isso, é bem né? isso mesmo, é, use as palavras. É dia a dia, no cotidiano, nas suas ações, né, no seu modo de uhum. agir, nas suas atitudes uhum. principalmente, né. e se precisar, uhum. você usa as palavras, né? as pessoas uhum. ainda não entenderem né? tiver que desenhar e você usa as palavras você sabe que eu falo que é uma coisa a gente é tão nosso aqui na nossa Orbe né a gente precisa tanto da é. matéria que a gente não consegue usar o pensamento para se comunicar. Porque o pensamento a gente sabe que também é matéria, mas matéria é matéria sutil. É. Você pensou e emanou para o universo né, o pensamento. Tanto que os espíritos, a comunicação deles, principalmente os espíritos mais evoluídos, né, a comunicação é, é pelo pensamento. É. É. É. A, a gente ainda precisa abrir a boca para falar. E se a gente precisa abrir a boca para falar, é pensar duas vezes, gente. Então você pensou aqui, emitiu aqui. Então vamos falar coisa boa? Né? É. Vamos falar coisa edificante do que ficar falando abobrinha para o mundo, você está levando a abobrinha duas vezes para o mundo. Eu vou a lá. Olivia, <risos> a, parte, a parte prática, que eu sei que você tem um, né, um vasto conhecimento aí, que a gente sabe uhum. disso. Como funciona o aprendizado, então, de uma, criança, de uma criança autista na escola? Tem diferença, uhum. que tem? É, é, é igual? É... Tem... Depende de criança para criança. Depende de autista para autista. Tem, tem autistas que têm. É uma inteligência muito. Tem uma a gente chama de perlexia, né? Que tem uma capacidade né? de, de compreensão, uma capacidade muito grande de. É uma inteligência muito avançada, uma capacidade muito grande de, de compreender, de entender determinados assuntos, limitados em outros. Quem não é limitado em algum assunto? Quem não é? Eu sou limitado em alguns assuntos. Né, em alguns temas, tudo. em alguns conteúdos, ninguém sabe tudo. Já sim. É, é, existem sim né, autistas com comprometimento intelectual, como existem é, pessoas com autismo que têm um conhecimento que foge, né, que foge da. Eu vou, eu vou usar o termo normalidade, mas só para exemplificar, porque o normal, gente, para mim, é, ultimamente o normal é uma palavra. É tá. o que é normal, né, Lívia? É é normal. A gente, vamos fazer uma live só para falar sobre isso? Porque para mim não existe uma definição. É normal Para mim não é normal para o outro. É não, não, Eu não. o dono da razão. É, verdade. é. Mas existe sim a, essa questão da aprendizagem, né? Ela precisa ser muito bem trabalhada. E para que ela ocorra... Né? Essa aprendizagem Olha, olha o princípio da, de se colocar no lugar dele Da avaliação, da compreensão, do respeito É você identificar o que tem de potência naquela criança E não focar no que ele tem de fraqueza não é? O que ele tem de dificuldade Ah, ele tem dificuldade de fala Mas ele interage muito bem com um jogo eletrônico, por exemplo Ah, então o canal de aprendizagem O início da aprendizagem dele ali vai ser Pela interação com o jogo para a gente poder desenvolver sua fraqueza Então, é, é o olhar que se educa É o olhar do educador É o olhar do terapeuta É o olhar daquele que está ali Em constante contato com a criança Eu falo que eu tive, assim na, no, no processo aí de... de de aprendizagem, né? Do, do, do meu menino, eu tive excelentes professores que, que conseguiram olhar, que conseguiram identificar. Como eu também tive alguns que, que foi difícil, né? Algumas terapias que não funcionaram, alguns, algumas pessoas que não, não acreditaram na condição, como, como é, eu falo que é normal, né? Não, não deveria ser. Mas é, é a forma como se vê. E a, a, ele aprende? Vixe, como aprende, gente? Eu falo que. É quando você consegue enxergar como funciona o processo de aprendizagem dentro de uma rotina, qual é a rotina dele, qual ele se encaixa melhor, qual ele compreende melhor, nossa, vai que vai a aprendizagem. aprendizagem flui, né? Quando a gente trabalha as zonas de interesse, né? É muito interessante. A gente aprende muito, viu? A gente aprende mais que eles, viu? Você me remeteu a uma questão... Um pensamento, um professor, ele fez uhum. a. professor de matemática, não sei se você talvez saiba dessa história. E na última lá no 10 vezes 9, ele pôs 91, né? Uhum. As outras tudo certinho. Uma vez 9, 9, 18 e tal. A classe inteira começou a dar risada e debochar dele. Né? Uhum. Aí ele pegou, mas ele sabia, ele fez de propósito e Eu tá vendo como vocês são. Eu acertei 9. Acertei uma vez nove, nove, duas vezes nove, dezoito, cinco, Mas você tal. só olhou o erro. A última, vocês só olharam a que eu errei. As outras nove uhum. que eu acertei, ninguém falou, uhum. professor. Não importa, então, é. Você, então é, é questão, é muito cultural, cara. Não tem. Né? É. A gente, a gente precisa se libertar. Como você falou, começar a se libertar, começar a ver as coisas boas. Se você só ver. Né? De, de, uma, de uma, uma tabuada de 10 números, uma que ele errou, as outras nove ninguém falou. Foram falar que ele errou. Uhum. É complicado, é complicado. É complicado. E assim, você sabe, vai nesse sentido né, que você falou aí, né? É... Não que a gente existe o erro, lógico. O erro está constante aqui no nosso, no nosso planeta. Eu, eu Hoje, se eu for pegar meu dia, eu lembro que meu pai sempre falava pra gente, né? Pega lá o teu caderninho, quando a gente já era pequeno. Coloca, escreve tudo que você fez de bom de um lado, tudo que você fez de mal do outro, né? O que você errou? E o que você errou? O que você vai fazer melhor para poder acertar? Então, o erro é aquele impulso, né? Aquela forma, tipo, te coloca lá. Ele existe, ele está constante ali. Mas não é fazer também dele uma regra, né? A gente também pode acertar o tempo todo. Mas também a gente pode errar, né? E às vezes o acerto, em determinados momentos, ele pode se tornar erro. Sim. Agora vamos para né, a questão familiar aí. Como funciona um aprendizado de uma criança. Não. Como uma criança autista se relaciona com os pais? Né? Ah, legal. Legal. Eu falo que olha. Com os irmãos, com os filhos, com é... as Como é que é? Você sabe que eu tenho, eu tenho um diálogo muito grande com as famílias, né? Eu tenho. É, é interessante que as pessoas me procuram. Né, para conversar, pra, principalmente no início de, do diagnóstico. É, eu tenho uma amiga que sempre é, que ela trabalha na área da saúde. E quando ela, vem um paciente para ela, ela, que tem, né, o, o, o, o, tem o diagnóstico do TEA, ela manda para mim para a gente conversar de mãe para mãe. Não é profissional, não é, nada, não é nada disso. Mas é uma conversa de família, é uma conversa de mãe para mãe, que já passou por isso. É, é uma conversa mesmo para para acolher de acolhida, né? Nesse, nessa, nessa condição aí. E é, muitas relatam medo, muitas relatam é, falta de conhecimento, muitas relatam não saber o que fazer, muitas relatam é, uma, às vezes um distanciamento do filho e se culpa por isso, não é? E eu falo que a maior, a melhor forma, eu falo que o meu filho foi falar é, ele falou, para mim é tão, é tão bonito de dizer que ele falou, oi mamãe. Ele se abriu para o mundo. Ele tinha mais de três anos que ele foi falar. Ele falou, oi mamãe, no Dia das Mães ainda. Nossa então mãe. para mim foi demais. Nossa. Falou, oi mamãe, oi mamãe. Eu, falo, eu acho que ele daí ele se abriu para o mundo. Mas assim, é, a, a questão do amor, né? Eu sempre coloco isso para os pais. Eu posso ter milhões de terapia. De terapias, eu posso, eu posso fazer terapia das 8 às 8 da noite com a criança, mas se eu não tiver a pitada do amor da família, o amor daquele que cuida, eu não vou falar de mãe, de pai, porque a gente não sabe, Ivaair, como que é a composição familiar dessa criança. Olha a igualdade, a diferença na construção Sim. do ser, nem sempre tem a mãe, não nem sempre ter... tem o pai. É. Nem sempre tenho a mãe todo tempo na terapia O pai todo tempo Eu falo que eu tenho é, A minha realidade na terapia é, Agora é nesse período também, né? Da condição social eu falo Na minha realidade aqui é, Nesse período de pandemia Eu acompanhei, coisa que eu não fazia tanto Não podia por conta do meu trabalho Do meu emprego e hoje, né, eu falo, meu pai me ajuda muito, meu pai que leva, meu pai que busca, que acompanha, que passa para mim, eu converso com as terapeutas, as terapeutas conversam com meus pais também. Então tem uma relação de família, né? De, de amor, de cuidado, de respeito. Então eu sempre passo isso para as famílias, que, para quem vem conversar comigo. Eu falo, olha, é, pode não ter o entendimento agora, mas depois entende. E tem um, uma fala, uma vez, que eu ouvi de uma mãe que eu achei tão interessante que era uma mãe com uma criança foi num documentário também que eu assisti esse eu assisti é, a mãe ela diz o seguinte ela teve um filho com síndrome de Down e ela esbravejou para o mundo o porquê porque ela porque ela tinha que ter um filho com síndrome de Down ah. porque a família dela tinha que passar por isso e ela foi para a igreja e falou na frente de, da imagem de Jesus o porquê Jesus Olha como que o evangelho tá no mundo. Falou que veio uma pessoa extremamente aleatória, que ela não conhece, que conversando assim, uma conversa, falou assim para ela: "Deus, Jesus, desculpa, Jesus, te deu um presente na mão. Esse presente é seu filho. Esse presente é seu filho. E agora, sabe o que que ele tá falando para você? Vamos aprender a andar para você. Pra você mãe, pra você pai E aquilo me tocou tanto E eu falei, gente, é mais pura verdade Porque não é só a criança É, é uma construção de família é. é uma construção que não importa a composição, gente Não importa se a criança é, mora com os avós, com os tios Se é adotado, se não é Se é só com a mãe, se é só com o pai É a família que ela tem Então ela tem que ser aceita né? E a família que lute sim, que a gente luta né? para dar o melhor, o carinho, dar a terapia, o momento necessário, a, a convivência. Por mais que seja difícil, por mais que seja difícil, hora tá só com o pai, hora tá só com a mãe. Agora vem a, a, a falta da rotina e vem um choro e vem um grito e vem, às vezes, eu falo que quando eu era quando ele era mais novo, até entender o que estava acontecendo, eu, eu levei muito tapa na cara, direto, muita cabeçada, porque eu, eu não entendia, eu não compreendia. Não é o que estava acontecendo aí? É, é, eu vou, vou, vou deixar de, de amar porque ele é assim? Não, pelo contrário, vou amar mais ainda. Porque pelo amor a gente vai trazendo para o mundo. E quando eu recebi a resposta do Oi Mamãe, eu falei que foi a melhor prova de amor do mundo. Marinda, e às vezes é o que você falou. É, será que o plano espiritual, será que o problema não era eu, não era? E eu que estou tendo que, né, passar? Por isso, Ivaír, Por isso que eu, quando a gente estava conversando, né, né, antes da live, para a gente construir essa nosso, esse nosso diálogo, por isso que eu sou muito cautelosa ao se falar é, em é, espiritualidade, de falar de determinar o porquê que hoje a gente tem uma incidência, eu acho que até a próxima, né, o próximo questionamento é o porquê dessa incidência maior aí é, de transtorno do espectro autista do ponto de vista espiritual. Ah, qual é a leitura espiritual? Eu prefiro não fazer, né? Se temos, né, é, eu falo pela misericórdia de Deus, a gente tem a, a, o direito ao esquecimento, que é um direito que temos, né? É, e, e, Esquecer do que foram vidas é, né? Passadas Eu não tenho porquê Eu não quero saber o porquê Eu quero viver aquilo ali que está acontecendo E eu tentar entender, compreender agora Para eu poder melhorar Para eu poder construir Para eu poder evoluir não sozinha Mas junto não é? Então, para mim, hoje, tem gente que às vezes, né, dentro do, do meio espírita me pergunta, mas o porquê da causa? A gente vê palestra que fala que são pessoas com uma culpa que vem de vidas passadas, ou um momento pós-guerra, ou de suicídio. Eu falei, gente, para mim não importa isso agora. Pra mim, não. Lívia, Lívia, não. Eu, eu não recrimino, eu não condeno. Ninguém que tenha é, essa vontade de saber, vontade de conhecer, é, de pesquisa. De... Não, não é isso que eu tô falando. Não é isso. O que eu tô querendo dizer é que, Lívia, é, eu prefiro não, não, não entrar nesse mérito. Porque pode ser que, entrando nesse mérito, eu possa, é, enquanto espírito, em algum momento, é errar, ou é me equivocar, ou trazer à tona certas coisas que eu poderia, né, pela, pela misericórdia de Deus, pelo Deus todo amor, toda bondade, de ter feito eu esquecer. Para eu começar do zero e começar de novo, e fazer de novo, e tentar fazer diferente. Né? Então, existem aí diversas explicações é, do, do ponto de vista espiritual, então tem muita cautela para dizer, para falar sobre isso, sabe? O, o Tato fala uma coisa muito bonita. Ele fala assim, vai... Eu, eu, a gente pensando, eu, eu poderia... Eu posso ter sido um cara, um, na outra questão, que usou a palavra para o mal. E as pessoas falam, ah, ele, ele não tem a língua porque ele usou a palavra para o mal. Cortou a língua dele porque é castigo e tal. É coisa, né? uhum. Mas olha a inteligência de Deus, né? a sabedoria de Deus. Não, ele vai voltar com o dom novamente da palavra Vamos ver, vou dar outra oportunidade para ele. E agora ele está falando assim, né? É, é, tá aí é o palestrante, né? Quem não conhece tá o tato no meio espírita, né? E ele fala, então, então a gente não tem como definir é isso, que é isso. Não? Não. Uhum. A sabedoria de uhum. Deus querer querer é, entrar na sabedoria de Deus, não tem como. A gente não, não. tem esse, né? nesse poder, não. nem essa questão, não. A gente tem condição disso. Não, de forma alguma. Mas uma coisa, eu vou deixar uma dúvida, vou deixar uma dúvida que de, de que a gente vai saber disso, porque a gente está em constante evolução até corpórea, tá? Até material. O nosso cérebro ele está em constante é, desenvolvimento, evolução. Nós ainda usamos muito pouco desse cérebro. E quem que quem que é o, o, o quem que movimenta o cérebro? Quem que anima o cérebro, se não o espírito, né? Quando encarna, né? Por aqui, ó, coronário, vem por, tudo por aqui, vai pro corpo. Então, eu falo que, a, olha a questão dessa inteligência, né? A gente vai lapidando muito mais o nosso cérebro. Entendendo? Quem sabe um dia a gente não precise mais falar pra se comunicar. Vamos ver lá na frente. Estamos, estamos a caminho da uhum. raça mãe, né? Então... <risos> Vamos ver, né? Uhum. É, você falou qual a prevalência do autismo. Então, só para dar uns dados, né, que está aqui nos uhum. é de um autista a cada 110 indivíduos, né? Uhum. Já no Brasil, infelizmente, os estudos epidemiológicos não coletaram dados precisos. estima que cada 100 pessoas, uma pode ser portadora do transtorno. É, e aí ainda tem outros ainda, tem outros dados. Já teve um para cada 69 nascimentos. Existem projeções de um para cada 49, então, a incidência Nossa. tem sido muito... É, sim. É, não, sim, sim, existem projeções aí. É, eu falo que é, essa, é, a, gente, a gente tem que ver qual foi né, o, o método utilizado para esses dados aí. Entrou nessa questão, vou te fazer essa pergunta que eu acho que tem um pouco a ver, né? Da questão desse... Você falou do, do aumento da incidência. Porque na década de 40, dois médicos, né, o psiquiatra uhum. americano Léo Kanner, lá, não sei se é o nome. Uhum. É, o é o Kanner. É, Hans Asperger, né? descobriram o distúrbio que afeta milhares de crianças em todo o mundo. Esse, aqui, que, esse fato que é interessante. Ó, foi uma descoberta isolada. Nenhum dos dois sabia que o outro precisava. E ambos deram o mesmo nome à síndrome, autismo. Uhum. Uhum. Daí uma intervenção divina, era um uhum. momento. As pessoas começarem, então, a, a... porque foi um, um estudo que eles faziam separadamente, os dois chegaram até uma conclusão, sem se conhecerem, e a incidência aumentou tanto. É, é uma questão é. divina. Né? Olha, Terente. eu. Eu, eu vou parte. falar, eu vou. Eu acredito Opa. que sim, eu vou falar como. Eu falo assim que é, a gente vai passando por um processo evolutivo de conhecimento até de, de científico que vai levando as pessoas a terem insights para determinadas situações, né? E nós, falando de doutrina espírita, como que a gente vai falar que não? Sendo que a gente sabe que toda toda folha que cai de uma árvore, Deus sabe que está caindo, Deus permitiu que está caindo, não é? Então, até quando se a gente for falar, vamos falar da, da doutrina espírita, ela só foi revelada ao mundo no momento certo, na hora certa. Não é? Então, eu acredito, eu acredito sim nessa, nessa providência, eu acredito muito é, é, no momento. Agora, como muitos lá atrás, imagina lá atrás, não que não existisse a condição, mas muitos lá atrás, na Idade Média, lá foi considerado louco ou herege da igreja, lunático, foi morto na Inquisição, porque não se tinha conhecimento. Aí a gente vê porque é uma abertura, né? De, de é um avanço da inteligência humana para se ter essas situações de se compreender. Quando você dá uma abertura, né, para o conhecimento, para a ciência, você vai encontrando, né? Vai descobrindo as coisas, né? E é a, a permissão, né? Tem Deus é já é, é, essa é, permissão para isso, sim. Eu acredito. Parte sim. Da nossa evolução a gente tem que aprender. Faz né? parte. É, imagina a gente é, ficar sabendo de alguma coisa que agora que ninguém compreende, ninguém entende, ninguém sabe. Poxa, a gente não, não, não é para ser apresentado agora, a gente joga para lá, deixa de lado. Ai, deixa para lá. Não, a gente tem que saber, né? Tem que ter um Sim. momento certo para isso. Tudo tem um momento certo, né, Lívia? Uhum. A maioria dos casos de autismo tem uma causa desconhecida, né? É. Apesar dos avanços científicos, o autismo permanece um mistério, um uhum. desafio. Um enigma que só se revelará mais claramente, ao nosso entendimento, a partir da introdução da realidade espiritual. É o que a gente estava uhum. acabou... falando. Né? Com certeza. Com certeza. É um mistério ainda, né as causas. Existem indícios né? da causa. É... Da causa física, né? genética, é... fatores teratogênicos, é... fatores ambientais... Mas pela, não, pelo nosso conhecimento né, de todo o plano reencarnatório, né, tem, tem um porquê né, do, do que, nascimento. Que, tipo de coisa a gente tem que analisar que não é contagiante, então é uma coisa isolada, é uma coisa do espírito uhum, uhum. Né, Individual. Porém, coletivo. Se ele veio Isso. em um determinado lugar, nisso, nisso é, eu acredito. É aquela, né, é aquela coletividade. É. isso eu acredito Bota. você sabe que eu falo uma coisa vou falar uma coisa para você eu tenho é, é, eu tenho um livro do Hermínio de Miranda que nossos filhos são espíritos que é, me ensina muito né principalmente desse princípio espiritual aí é, que esse esse espírito que está ali ele ele tá pode ser que esteja vindo para me ensinar e não eu ensiná-lo não é, é. Ou vice-versa, eu como um conhecimento. Nessa condição, ó, ele aceita vir nessa condição por amor a você, no caso. Ou por amor a alguém, ou, alguém que ele pra, ou pra ou, pessoa, Ao contrário. A pessoa, ele vem né, para que a... o que necessita desse aprendizado, ele se submete a vir nessa condição para te ajudar na sua evolução né? é na... Olha, Mútuo. Olha a lei de sociedade aí, né? É. é mútuo. Mas eu acho assim que a gente, a, o ser humano, quanto mais ele vai tendo compreensão dessas vivências, vou falar dessa construção do ser aí, né? Quanto mais ela vai tendo é, é, consciência dessas é, situações adversas, né? Que diferem da, da, daquilo que era normal para ele, ou daquilo que era... Rotina para ele que deu aquela desestabilizada, né? Falou que né, é no, na estabilidade ninguém aprende nada. É na instabilidade que se aprende, não é? é Isso, é, na dificuldade. Quanto mais a gente for conseguindo ter essa abertura de consciência. Essa abertura de consciência universal, mais a gente vai entendendo que o que move essa carne, o que move essas células, o que move esse sistema é um princípio espiritual, é um princípio inteligente, é, é um espírito que ele, ele ora está aqui, ora estará em outra existência e sempre no sentido de ascensão, né, Do, de busca dessa inteligência é, maior, né? desse eu superior, dessa, dessa construção. E às vezes eu me pergunto, né? O é... que mais eu preciso passar? Eu sempre me pergunto o que mais eu preciso? O né? eu... que mais que a vida me, me vai, vai trazer para mim para eu poder é, caminhar um pouquinho mais? Né? E essa é a dinâmica da vida, gente. Eu falo que evoluir é inevitável, né? Estagnar é a escolha. Parar a, a evolução, escolha, mas a evolução é inevitável. Né? Para evoluir, é, né? Isso, Criado, isso. Mas para evoluir. Mas, com certeza. Ninguém evolui tacando pedra, criticando, né? Eu não, não. Só precisa buscar o conhecimento, né? É, é, uhum. é, viver com, com a diferença, que isso é importante. A gente tem que aprender uhum. né? que não existe diferente. Nós somos todos... Uhum todo e é, eu, isso amanhã pode não sabe né a gente não sabe não pode e, é e outra coisa a gente né colocou hoje o tema falou sobre o autismo mas a igualdade a diferença gente ela se ela se esse conceito aí ele está na nossa vida não é para todos pro conceito maior de maior diversidade né eu, eu acho que hoje a gente já já superou bastante coisa se a gente for pensar refletir de 20 anos é, aí, há 20 anos atrás, nós evoluímos muito, principalmente em relação ao, ao tratamento das pessoas com deficiência, a, a, a inclusão delas na sociedade, os conceitos profissionais, e a gente, mas ainda temos muito para evoluir. Muito e ainda bom. a gente está na... é uma nós pontinha estamos... só, né? Bom, Lívia, eu te agradeço, eu não, não apresentei <risos> no começo, porque acho que, acredito que a maioria conheça, Liva, é nossa... Amiga, palestrante, educadora, doutora, né? Na, na, na questão do, da criança com deficiência, nessa, da educação especial, né? A gente fala assim, né? Uhum. Então, a está falando, então, esse tema foi ela que. Quando eu a chamei, eu queria falar sobre isso, ela sugeriu esse tema. Eu só tenho que te agradecer uhum. pelos ensinamentos. Live uhum. maravilhosa. Aprendemos Não. muito. Obrigado, né? Uhum. Eu que pra... agradeço, Bahia. Sempre, só, sempre. Só, te agradeço, a diretoria da nossa casa, os frequentadores, né? Todos nós, né? todos têm muito carinho por você. Você sabe disso. E gr gratidão. De novo, nossa, nossa Obrigada. Live. Estou pois, sempre né? à disposição. Você sabe disso, que é um carinho Dá. muito grande que eu tenho. pelo vai ir, pela Cristo. Eu amo esses dois. É, eu só sinto hoje, quem sabe agora, né? Vacinando aí todo mundo, a gente possa retornar, né? As novas, ah, nossas tá, atividades tá, presenciais. Não tá, vou é um foro de reportagem? Aham, uhum, no é dia... um spoiler. No spoiler, tá? Ó, não sei se depois vamos brigar comigo, mas eu acredito que não. Dia 14, então, volta às atividades presenciais. Olha uh. que legal. Ótimo. Que bom. Vamos que bom. Tá lá. Vamos começar de novo. Vamos, vamos. Evoluindo sempre. sempre. E aprendemos. Cês, sigamos fortes. Obrigada. Obrigada. Ivair. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.